É, é, aí ó, tá aí. Tá aí aos vives, aos vives e aos mortes. A é. tá democrático então, tá? A todos. É. A perspectiva do que morre é mesmo igual ou maior do que a perspectiva do que vive. Como assim, tá? A pessoa que morre aqui e acorda a colar no mundo dos mortos tem uma visão igual ou maior. Mas então por que, que alguns ficam meio perdidos? Porque já estava perdido. Tem gente que vai para os Estados Unidos sem falar a língua e quando você oferece um curso não falando a língua, você pela pergunta que a, se é na língua materna dela, ela não quer fazer? É verdade. Não, não gostou do meu exemplo? Isso aí me parece tá alguém perdido. Não é perdido? Não perdido. É perdido? É. Se algum espírito chega contando isso, você fala, oh, vamos chamar o seu tranca-rua. É. Não certo? Tá certo, tá certo. Pois é. É complicado, as pessoas se sentem extremamente alinhadas com suas bússolas da incoerência. A perspectiva objetiva e a tentativa de produção a todo custo desalinhou e fragmentou qualquer tipo de liberdade que um ser moderno e subjetivo poderia exercer. A problemática do ser como indivíduo e sua disfunção da individualidade problematizou, por sua vez, sua capacidade de cognição e sua expressão enquanto ser liberto, enquanto ser livre de si mesmo. A condicionalidade é uma dificuldade, é uma, uma frivolidade que o ser ignora, porque, na verdade, ele tornou aquilo frívolo, porque acredita que ele mesmo não tem valor, não tem importância, não tem condições de exercer seu poder em forma de poder ser x, y ou z ou de um determinado jeito, ou de uma determinada forma, quando na verdade ele é o formato da sua expressão e ele formata sua liberdade e suas condições para ele ser. Ser o que Ser livre. Logo, suas noções filosóficas, por meio da razão, das subinstâncias, das causas do mundo, das explicações, da perspectiva da ciência. Se você olha para alguém no meio do nada e pergunta qual é a sua perspectiva da ciência? O ser acha que a ciência é um objeto, a ciência é uma instituição, a ciência é um terceiro, pois ele pouco concebe que a ciência é o princípio da agência. A forma de perceber o que está entre tantos fatores, assume e assumirá uma limitação ao intelecto do ser que atrofia suas capacidades mediúnicas e problematiza suas condições de ser livre e viver com liberdade. Logo, ele está né, de ignorância, ele está embriagado da falta de razão ou atos, ou por meio de seus atos ilógicos, sem qualquer tipo de seriedade ou serenidade, sem qualquer tipo de porção ou importância das porções que fazem parte do seu logos, e por si só ele não entende e não percebe o quanto ele está imerso em suas mazelas e ele se comporta de maneira a evidenciar essas mazelas a todo custo, pois ele mesmo não enxerga. Todos os parâmetros e todas as inteligências falam desesperadamente para esse ser exercer sua liberdade. E o ser não enxerga. Ele está alienado. E perante a essa alienação, as condições da própria alienação perigam a propriedade. E o perigo da propriedade faz o ser olhar para seu próprio egoísmo e ter medo. O medo intransigente, incoerente, inaceitável, ins insaciável. Tanto é que a primeira coisa que a gente faz aqui na escola é mostrar para a pessoa um pouco de verdade. Um pouco do nosso conhecimento mítico da realidade um pouco da busca científica das causas e dos efeitos, um pouco do intuito de explicar os fenômenos psicológicos e o conhecimento psionico da mítica da existência, da continuidade do tempo em inúmeros fragmentos de agora, formando a condição e as condições oriundas dos mitos e também da subjetividade de cada um. Logo, qualquer mito que o ser possa criar para justificar seu trauma e sua falta de agência não substitui a liberdade e a causalidade do entendimento de como o ser é. E em liberdade e essência, sua natureza traz a liberdade e a cura para qualquer aspecto problemático que o ser apresente. Aonde, assim como numa doença, assim como na cura de uma gripe, o que temos que fazer no sentido de ter, literalmente, ou dever, em respeito à estrutura complexa humana que representamos, é dar condições, dar um ambiente favorável para que a curatela e o cuidado se manifeste de maneira a não ser uma exceção, de maneira a ser a única coisa lógica, aonde o cuidado, o carinho, o respeito, o amparo, é em satisfação um meio para a satisfação. É em respeito um meio para o respeito. E dessa forma, com respeito e respeitando, Podemos intuir e transcender qualquer aspecto que faça de nós instrumentos das habilidades do da aparelho psíquico para a manifestação não só das nossas, mas também dos outros, aonde se a verdade é o um único meio, vivemos verdadeiramente a verdade da existência e a continuidade da permanência em saciedade, serenidade, em equilíbrio, em respeito. E graças a Deus. Ah, boa, tranca. Gostei. Gostou? É. Gostei. Feito para você. Desculpa, é nóis. Bom, então, você tem dúvidas? É, me ficou uma dúvida lá no, lá no início, porque você disse que... Ah, você continuou, começou falando da condicionalidade... Sim. E você falou que o ser Torna a, a subjetividade dele Algo frívolo Por achar que aquilo não tem valor Sim Ele acha que suas motivações não importam Ele acha que fica preso ao, ao conceito de dever Ele deve, deve, deve, logo que o motiva não tem valor. Como Ele assim? coloca o peso da sua liberdade à sua falta de liberdade. Ele coloca o peso da sua subjetividade à própria falta de liberdade. compreende? Hum, não. Quando é que você chega para ele e fala, não, você faz isso porque você quer, e fala, não, eu faço isso porque eu tenho que fazer. Ah, entendi, ele não percebe a escolha. Não percebe, ele acha que a sua agência ou sua motivação é algo frívolo, é algo inútil. Tá bom. Mesmo que eu esteja escolhendo fazer porque eu quero evitar um outro, uma outra consequência no futuro que eu não desejo. De qualquer forma, eu estou escolhendo fazer aquilo para evitar aquela consequência no futuro que eu não desejo. É isso? Aí você tem a motivação e o consequencialismo. Isso demonstra mais consciência. Logo, a motivação e a consequência já não é tão frívola. Você já não está tão uh, sem raciocínio, sem clareza na imersão. Mas esse é o teu caso, né? Muitos e muitos seres estão literalmente como trouxas, né? Totalmente imersos e moldados pelo modelo comum, modelo de caracterizações e padrões de comportamento comum. Mas, aqui quando o ser, por exemplo, ele, a maioria de nós somos que classe trabalhadora então há essa energia do que eu tenho que trabalhar para sobreviver sim, qual o problema? é porque não há tanta percepção de agência e liberdade assim não, não existe por isso que eu estou dizendo que a motivação e a agência se tornam frívolas diante da necessidade de sobrevivência que o ser está vivendo naquele momento. Ele está em uma constante de fugir ou lutar. Tá certo, ao invés do caminho da verdade Que é reconhecer, bom, esse é o meio onde estou Vou me inserir conscientemente nesse meio E trabalhar dentro do meio Para ao mesmo tempo transformar esse meio se, é, se eu desejo algo diferente É isso mesmo Entendi, é um, um sujeito agente Sim, é um sujeito objetivo, né? Tá, que é o que você falou no final, que se a verdade é o único meio, então vivamos a verdade da existência em serenidade, saciedade e equilíbrio. Justamente. Tá, bom, e, e é o que você disse do, do, do papel dos mitos, né? Então, qualquer mito que o ser possa criar para justificar a falta de agência. Exatamente. Tá. É, e, o tá uma, e o medo uma, uma, uma do egoísmo. Brilhante. Tá, entendi. E o medo do próprio egoísmo. Sim. Tá bom. Mesmo que o egoísmo seja se assumir que eu desejo algo diferente. Tá falando, tá bom. Exatamente. Tá. E como você definiria alienação? Porque você disse que o ser não enxerga a sua liberdade e fica alienado. É o ato então... não justificável. O ser justifica seu ato o ato como eu tenho, o que eu devo ter, sem um ofício, sem clareza, ele não, não está ele alienado. É isso aí. Tá, tá bom. É, Começar a perceber a, a escolha. O e o silêncio matador. É. O silêncio matador. Perfeito? Então é isso. Se, se vocês ficarem com dúvidas, podem entrar em contato. Uh, vai abrir um curso de psicopatologia do vício. Se você se interessou nisso, entre em contato. Será bem interessante receber o um. Uh, beijo no doutor e até breve. Quer se tranca.